Gravando Dezesseis ao vinte. Eu, eu, eu estou quase todo tá bom? Ele começa, é, olha só, si bemol, fá e sol.